E amigas, aqui está um ponto maravilhoso. Puxei da minha cabeça. Reparem, tem aqui um traço horizontal, neste caso o azul, que condiz com este horizontal, que é o da carreira anterior, neste caso o cor-de-rosa. Muito interessante. Vamos ver. Laçada na agulha. Vamos buscar a laçada. Aqui torcemos. E com o pulgar temos que ajeitar. Ou seja, temos que o pôr bem no lugar. Aqui passa por baixo de um, ou seja, por dentro de um só. E aqui por dentro de 2 para terminar o ponto. Maravilhoso. Ponto muito fácil, muito interessante. Muito diferente, né Muito diferente dos outros pontos, precisamente por causa deste traço horizontal que lhe dá uma beleza especial. Depois fica aqui um bocadinho da cor de baixo que também lhe dá um toque, não é? É maravilhoso este ponto. Um ponto assim inclinado aqui no fim tem que levar dois penso eu.